Eu puxar um assim. tô... a barrinha. o Sandra é que é a maior ficou Gente, ó. Não sei se eu vou deixar tá. a ah, Sandra. A outra, outra Sandra, também. A outra. A ah, outra. Sandra, tá. a outra. Ah, São as mulheres. Ah, ô Sandra, você tá, você tá atrapalhando a Dona Candinha. Ah, A sua mãe. Senta, Sandra. Pronto, deu certo. Vamos fazer o seguinte, cada tá um fala um nome rápido, só para a gente ficar... Eu estou filmando. Margarida. Oh, Doce. Ah, Adriana. Adria, Maria Cristina. Sábana. Cante. dois. É, tinha um dois. Só, tá? pode, a ali, já terminou? Que grupo? Tá? Martinha. A Martinha é mais famosa, né? <risos> Com a candinha. <risos> Tem que fazer aquela chá. Aí, ó. Pera Cachaca Dalva. Que festa bonita, não foi? Foi. foi. 102 foi. anos. É. E os convidados, tudo assim, jogando fogo. Espera um pouquinho. É. Espera, um pouquinho. espera um pouco. Foi. Eu não tirei assim, a foto sabe. ainda. É. Ah. E, essa e é essa dar a dar foto. Ai, ó. Eu vou tirar a foto agora. Gente, já foi foi boa, sabe, é a de porque, ó, oh, Depois vai chamar o vídeo. Valeu. Você fica aqui atrás, só para você bater a foto pra mim, que eu vou emprestar a câmera, ele vai emprestar. Eu vou, ele vai, é, eu vou dar a câmera para ele, ele vai bater a foto caprichada. Puxa Ixi, só um pouquinho aqui pra cá, só um pouquinho essa mesa aqui. Você, Adriano, Marcelo, aqui ó. Só um pouquinho. Não No ruxar a mesa? É, pra cá. Pra pra cá é. Só pra que as meninas que estão ali debaixo ali, eu. não estão debaixo <risos> Ainda não. Ali, ó. Ainda não. Aí, ó. <risos> Valeu, gente. Valeu. Agora vocês esperam um pouquinho que ele vai tirar a foto. Ai,